Olá! Meu nome é Murilo Fernando e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Irei responder algumas perguntas que me mandaram no Discord. Sim, eu tenho um servidor. O link vai estar na descrição. Eu sempre estou online conversando com vocês. Bem, talvez vocês devem estar se perguntando Por que eu não estou postando vídeos? Principalmente os histórias e animações. Com essas aulas, estou ficando sem tempo para gravar e editar, então infelizmente durante esse período, não consegui postar alguns vídeos, talvez algumas animações. Bom, vamos direto às perguntas que me mandaram no Discord. Bem, estou aqui vendo o Discord para ver as perguntas que me mandaram aqui, num evento que eu fiz. Geralmente eu faço alguns eventos, eu fazia, né mas enquanto não estou fazendo quase nenhum, mas Consegui fazer um evento onde as pessoas poderiam me mandar algumas perguntas sobre mim e eu vou respondê-las Uma por uma, então vamos lá Uma pergunta feita pelo Lukaio Super: Por que você é uma GIGA GIRL? Bem cara Pra quem não é do Discord, geralmente o meu nome aqui no servidor está MUST BE Isso é um simples... É simples responder essa sua pergunta Lukai Porque eu sou... Mas, é, nem todos sabem disso Uma pergunta de counter Balls Italiano Mas, eu iria fazer isso agora, não vou fazer mais Aqui está minha pergunta Crie um pack das músicas de fundo que você usa nos seus vídeos? É, talvez, eu sempre coloco na descrição dos vídeos Todas as músicas e sons que eu uso Geralmente eu tiro do site oficial do MacLeod outra pergunta feita Pera. uma pergunta feita pelo Soares Meneghi eu não sei falar seu nome por que você tem vontade de postar vídeos e ter um canal bem minha vontade de fazer vídeos primeiramente eu criei esse canal com o intuito de ser que nem o TGP eu me inspirei muito dele mas acho que eu acho que dá vontade de postar vídeos e é minha alegria eu gosto muito de postar vídeos e ver o que as pessoas acham do meu trabalho Acho que é uma das coisas que mais me motivam a continuar, que são vocês Uma terceira pergunta feita pelo é, Counter Boss Italiano novamente Quais são as configurações do seu PC? Bem, eu não sei certamente as configurações do meu computador, mas talvez sejam boas Discord, esse é o nome do cara, must be. O que você achou da divulgação do DGP do seu canal na época, nessa época? Bem, quando eu tava vendo o vídeo dele, eu fiquei bem surpresa em ter visto o meu país. Eu já tava feliz quando eu vi o meu país. Mas quando ele começou a falar do meu canal, putz, eu fiquei muito feliz. Cara, eu acho que eu pensei uma criança que tinha ganhado um Playstation 4 na época. Era um negócio muito louco. Eu até fiz um comentário. O meu país tipo, não foi muito bom. Uma pergunta feita pela Erika Ball, que por acaso é princesa do meu servidor. O que você acha de mim? Ah, <risos> isso é uma boa pergunta. Você sabe o que eu acho de você, nem precisa responder, minha rainha. Pergunta 4: É formado em que? Eu sou formado na adolescência, muito obrigado. O que motivou você a ser youtuber? Pergunta feita pelo Soares Menem. Bem. O que me motivou a ser youtuber acho que primeiramente era uma ideia de ser famoso. Hoje em dia eu não penso mais nisso, mas acho que. Quando eu criei meu canal eu tinha muita ideia de ser famoso. Mas hoje em dia eu só estou fazendo vídeos porque eu gosto, porque me faz feliz. E você já respondeu a sua segunda pergunta também, que era por que você posta vídeos. Country balls italiano de novo. Mas meu, você é rico ou pobre? Nenhum dos dois eu não sou nem rico e nem pobre. Eu sou da classe média. Pergunta 6 também feita por você. Onde você mora? Em qual cidade? Primeiramente eu moro no estado de São Paulo e a, a cidade também. Eu não é um valor muito que, eu não quero que você vem me sequestrar. Mano, tu é gay? Claro que não. Claro que não, não que isso seja um problema, mas não, não sou Pergunta feita pelo Tanaruga Oriental Mas tu é argentino falsificado? Meu amigo, eu sou um brasileiro e não sei se sou falsificado Contribolos Italiano Pergunta 7 Quanto você ganha por ano com a monetização? Vamos lá, Contribolos Italiano Bem, a minha monetização... Mesmo que o meu canal seja monetizado, eu não ganhei nenhum tostão até agora. O YouTube está me devendo, se não me engano, 50 reais. Mas ainda assim eles não me entregaram nenhuma carta. Eu já me pedi várias vezes para eles enviarem para eu conseguir acessar essa quantia, mas ainda não. Acho que pode ser por causa da pandemia, porque foi durante o começo da pandemia que eu pedi as cartas e elas não chegaram caiu Super, por que você odeia o DGP Mundo? Eu nunca odeio o DGP Mundo, pelo contrário, eu gosto dele, ele é um, um bom canal. Pena que eles não está fazendo muitos vídeos, porque ele é bonito, é fazer vídeo cada um, mano. Mas ainda assim, ele é um bom cara e um bom canal. Pergunta feita pelo Soares, Beneg, você é um furry? Não, eu não sou furry. Tipo, eu gosto de. Eu gosto da ideia de animais antropomórficos, mas eu não consigo. Eu não gosto muito da comunidade fome. Mas eu não tenho nada contra e não sou. Lucaio Super, você é realmente monarquista? Sim, Lucaio Super, eu sou realmente monarquista. Eu amo muito a ideia da monarquia e também da história do Brasil durante a monarquia. Além de outras monarquias, de outros países, de outros lugares do mundo, são ótimas, eu percebo que é monarquia, sistema natural, quase todos os espíritos usam do sistema monárquico patriárquico para sobreviver, então eu realmente sou monarquista. Soares Menegre, você gosta de animes? Meu amigo, eu não tenho nada com eu não tenho nada contra os animes, eu até gosto de alguns Mas eu não consigo gostar muito do... também da comunidade é Quase a mesma coisa dos furries. Eu acho que os animes hoje em dia estão voltando muito Então eu não gosto muito Pergunta do Argentino Tanaruga Oriental tal como você descobriu os Counter Balls? E qual foi o seu primeiro desenho delas? Poderíamos Bem Tanaruga Eu descobri as Counter Balls por meio do DGP Mundo Eu tava numa época que eu gostava de países Eu ainda nem conhecia os Country Balls Mas eu gostava muito das, da ideia de países, sistemas, governos, essas coisas Até que eu estava pesquisando no Youtube E encontrei o canal do DGP Mundo eu me entrei muito pelo canal dele E foi por meio dele que eu descobri os Country Balls Eu acho que o meu primeiro desenho de Country Balls Eu não me lembro, mas... Deve ter sido durante a escola. Eu gostava de desenhar e eu acabei desenhando uma casa de futebol. Infelizmente, eu não tenho esse desenho e não tenho como mostrá-los. Lucaio Supra, você já procurou o hotel na internet? Não. Tanaruga Oriental novamente pergunta do Argentino. O que tu acha da Argentina no geral? Não conte a parte do futebol, provavelmente no brasileiro aqui torce pra mim, né? Bem, Tanaruga. Eu gosto da Argentina, é um país ótimo, bonito. E eu gosto. É um país bem interessante. Pergunta 8 de Contribos italiano. Também. O meu PC. É... O meu PC de 8GB RAM, um tb e 5 é notebook. Meu notebook é melhor que o seu PC? Não. Com certeza o meu PC é melhor que o seu Contribos. Suárez, Neneine, Messi ou Cristiano Ronaldo, meu amigo, com certeza é o Messi, não há ninguém igual a ele no mundo, Lucas, o Super, você é um otaku fudido? Não, eu não sou o otaku, porque eu não sou viciado em animes e não gosto muito dessa comunidade, então eu não sou, porque eu tomo banho também. Pergunta feita pelo Soares Menigni: Você é português? Não. Como já respondi dei algumas respostas anteriores, eu sou um brasileiro. Não sei se estou falsificado, mas eu sou um brasileiro. Outra pergunta do Tanaruga: Pergunta do argentino: Pode parar de me escravizar? Aliás, cadê sua foto do Brasil? Então, Tanaruga, eu gosto de você como meu escravo. Acho que eu não vou parar com isso. não. É, e a minha foto do Brasil, que eu estou com outra foto aqui no Discord, mas talvez eu volte com o Brasil. Suárez Meneiro, qual a sua meta de inscritos para esse ano? Eu acredito, a minha meta para esse ano são 5 mil inscritos. Eu acredito que eu possa chegar ainda este ano, não sei. No Caio super, quando vai fazer um tutorial de Heroes of Alien 4? Eu nunca entendi aquele treco, então, então, pequeno, okay? então. E eu não vou fazer nenhum tutorial de Heroes of Iron 4 porque, Aliás eu não tenho mais esse jogo E o meu canal, ele não é de jogos Tudo bem que eu tenho um vídeo de Age of Civilization 2 E não sei se eu vou fazer outro vídeo dele Mas eu acho que eu não vou fazer nenhum tutorial Counter Balls Italiano Por que você prefere esse mapa? Quando vai trocar de mapa? Bem, Counter Balls eu gosto muito do mapa que eu tenho Porque foi um mapa que eu uso ele desde, desde os primórdios do meu canal E é um mapa muito bom Eu não sou muito fã de mapas De mapas realistas Ou enormes Eu gosto de mapas simples Tanto para as pessoas entenderem E para não ficar muito poluído o mapa eu acho que não vou trocar Mostra o seu corpo inteiro do rosto até a perna. Uh, não, Suárez Mene, como mandar um pack dos pés depois daquele nosso dia? Então, Suárez. Muito bom. Outra pergunta feita pelo Counter -Boss, italiano. Umas um, três perguntas já logo. Criou um Twitter? Não. Criou um Instagram? Um Instagram, nossa, um Instagram? Não. Envia todos os seus vídeos privados. Bom, eu não vou enviar, eu não vou deixar público os vídeos privados por um simples motivo. Eu não quero. Outra pergunta feita dessa vez pelo Growing o Imperador pergunta: na vida real, tem mesmo algum sentimento contra ou a favor do DGP Mundo? Então, eu não tenho nada contra o DGP Mundo. Eu até gosto dele, como um canal, como um cara. Mas eu não tenho nada a contra. O canal dele é ótimo. Pergunta feita por Royal. São três perguntas. Qual seria sobre qual é? é qual seria a sua opinião sobre a política brasileira de 2000 até 2010? Sua Opinião sobre Edmund Burke, um grande símbolo do conservadorismo do século XVIII, fundador do conservadorismo moderno. Então, eu eu não gosto muito da ideia do conservadorismo moderno É o que realmente prende a nossa civilização de um modo primitivo Mas eu acho que a ideia principal do conservadorismo poderia ser muito bem utilizada em mundos, Em países que estão se iniciando Em países novos que ainda não sabem o que querem Que estão com governos novos Salvadorismo é uma boa ideia para esses países. Pergunta. Blá, blá. Sinceramente, menino, qual foi o melhor período da humanidade que foi feliz? Bem, eu acredito que o melhor período da, do, da nossa raça humana foi durante. quando ela não existia. Pergunta feita por Joseph Stalin. Por que você achou? O que você achou quando começou o canal? Que ele ia ficar popular ou sei lá? Bem. Como dito anteriormente, eu criei o canal porque não achava que eu poderia ser popular Realmente, mas hoje em dia eu não penso assim Outra pergunta, que é a mesma coisa que você pensou sobre o canal quando criou Qual era o seu objetivo? Como dito anteriormente, meu objetivo era ficar famoso, popular, mas hoje em dia eu não penso nisso Eu gosto mais da ideia de me alegrar fazendo vídeos, é algo que mexe comigo, me deixa bem eu não consigo fazer nada, né? Mas eu gosto. Bem, esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que não altero muito, ter paciência para ouvir, mas é um vídeo diferente, então eu compreendo. Até a próxima pessoal!